Aí o banco de reservas da seleção brasileira, Felipe, Diego, Júlio... Com Adriano e Luiz Fabiano. Do outro lado a seleção da Argentina, do técnico Marcelo Bielsa, com o Abondanciere no gol. Três zagueiros. Tudo pronto para o começo do jogo. Apita o árbitro. Avança Adriano, boa jogada individual. Adianta a bola, deu certo ainda, Adriano caiu na área. Agora eu já achei que não houve nada. Alice. Tem a Argentina. Zanetti clareou para o chute, Júlio César... Toca nela, a bola vai para escanteio. Na ocasião. Aí o giro na entrada da área. Olha a bola na esquerda para o Sorim. Passe forte à frente, Júlio Sanetti. Foge do Edu. Consegue escapar, leva na entrada da área. Caiu! A Marília manda ele se levantar. Apenas tiro de meta, mas um jogo bem truncado né? sobre a seleção chilena. Aí o Rosales coloca na grande área. posição de impedimento marcada. Aí pelo assistente, bota na frente, tenta a arrancada. Ainda o Gustavo Neri faz o cruzamento com um desvio. Pressão pelo título da Copa América. Cobrança do Rosário, a tentativa do desvio. Sorinho, toca de cabeça, pegou o Júlio César. Sempre aparecendo na grande área. A dividida, botou na direita, boa bola pro Michael. Chegou no fundo, bateu cruzado. Espaulou a balanceira. a bola tá viva. Limpa a defesa da Argentina de qualquer maneira. América. Mas disparado, assim, não há a menor comparação com qualquer outro jogador. O Saviola, talvez, se não tivesse... Argentina. Rosales, manda na primeira trave, a defesa brasileira tira, completou o quarto. Então lá vem a Argentina, esticão, boa bola na frente, a chance do tiro cruzado do Rosales para fora. Chegou com perigo a segunda trave, tentativa do desvio de cabeça. Avançou pra semifinal e classificou contra o Uruguai nos pênaltis. Boa escapada do Adriano, cruzamento para a área, põe no peito, vai tirar na sequência. Aí a Argentina apertando, recuperando a bola, arrancada. Bola, vamos ver esse lance. Olha a enfiada de bola, triangulação na área, o carrinho e o pênalti. É pênalti para a Argentina. Autorizado para a bola, pé esquerdo. Gol! Da Argentina. Kili Gonçalves, uma bomba na cobrança do pênalti. Aí a reação do Marcelo Bielsa. Luizão... Edu, vem cobrança, Gustavo Neri tenta o desvio de cabeça e a bola vai fora. Era uma jogada. Bom, Kleberson puxa para o pé esquerdo, joga lá dentro. Tá... Em setembro foi substituído pelo Peckerman né? então o grupo teve modificações assim, significativas, mas o acabou não virando. O Brasil aprendeu a odiar Nazaré durante o ano de 2004. E eu lembro que eu assisti o um jogo, mas não lembro onde. Olha a chega chegando, tiro de fora, Júlio César. Lúcio Gonzalez. O Teves tenta a arrancada, vai para o lance individual. Toca de lado. Lúcio Gonzalez. Chegou para o Colotini e falou para ele que ele teria que perseguir o Adriano. Por todo o campo, o grande jogador da Copa América. Mas que será que fica o zagueiro que recebe? Mesmo jogando em um time que estava na, se... na segunda divisão, continuava sendo chamado. Olha a bola para a grande área. Tentou desvio de cabeça. O Alex meteu a esquerda do gol. o Rosales escapando aqui pela direita. Foi travado na sequência pelo Juan. Cabia o Cleberson pela direita aumentar esse campo. Bola na esquerda para o Gustavo Balo já recebeu a cobrança da falta. Luiz Fabiano lá dentro, vem a bola para ele. Aí coloca para o Kili Gonzalez, combatido pelo Renato. Escapa, tenta levar por dentro, foge do... Se manda com ela o Juan, leva na entrada da área, toca a mão. Segunda bola é da Argentina. Vem outro... Rola leva... por dentro, triangulação, tabela boa para o não tem impedimento. Cruzamento, Júlio César! Gol de carreira. A seleção brasileira não quis, porque daí teria que fazer escala em Lima para fazer um voo direto, só num voo fretado. O avião disponibilizado pela organização. Não, adorei ver ele aqui, inclusive, na tela. Muito legal. gente boa demais. Parte de novo para cima do Reinze. Aí o Luiz Fabiano escapou, fugiu de dois. Opa! O Acro da falta fora da área de 2004 aqui na faixa especial. Alex autorizado. O toque de lado aí para o Edu. Bola na frente, Gustavo Neri, tenta girar, vai pro chão, é falta. É. Mais um quinto ali por perto. Autorizado Alex, joga lá dentro, Luizão! Gol! Vai Brasil! Duas faltas muito próximas da área depois dos 44 minutos do primeiro tempo. Para o Brasil, um para a Argentina. Você vo 13, né, um ano depois do time Foi mal Tentou enfiar na frente pro Kili Gonzales Adianta contra o Luizão, bate cruzado Você tem que ser mais, é, se arriscar um pouco mais Aí o desarme em cima do Luiz Fabiano do Kili Gonzales Depois na dividida a Edu volta na marcação, ele faz a abertura pro Rosales Girou, conseguiu o cruzamento, olha o desvio, olha o gol Júlio César cai, a bola toca e vai embora Dentro da grande área pro Sorim Ele domina, tenta girar, contra dois, contra três Desvio a briga pela segunda bola, o Lúcio Gonzalez por ali, batalha, cai na área e aí cai com a mão em cima da bola, o árbitro da pênalti. Ação na área, o Gonzalez para a cobrança do escanteio para a Argentina, sempre buscando a primeira trave, não saiu o Júlio César. E aí o jogo parado com a marcação de ouro em Atenas, né? Esportes coletivos, do futebol e do basquete masculino. Olha o Adriano para o Chur dentro, Zanetti tenta enfiar, a bola desvia. E aí houve um empurrão, né? Ali, no do jogo. Esse da primeira fase que ele subiu no símbolo foi decidido pelo nosso Ricardinho fazendo um gol de pênalti, o terceiro gol do São Paulo. Já conversei muito com ele sobre esse jogo, por isso que eu lembro. E aí dividida dura do Adriano com... se esforça, se esforça, consegue evitar a saída, faz outro cruzamento o Júlio César dá um tapinha nela. E o Ayala dividindo lá em cima. Agora só dois na barreira ali, ó. A cobrança do Alex, ele bota de curva. O Copa América Bom lance do Teves, virou pela direita Zanetti pintou a chance, olha o um desvio, a bola... Vai fora escanteio tenta escapar pela direita. Vai para o cruzamento. O Rosales aí travou por ali. O Maicon e depois o Rosales fez a vem a seleção da Argentina e aí o lance individual. Primeira participação do Delgado entrou o Teves triangulação dentro da grande área. Chance do Kille, travado por trás. A Argentina reclama. Kiri Gonzaga aqui na faixa especial do Sport TV 5 da Argentina na grande área aguardando o cruzamento, desvio de cabeça para fora bola perigosa capitão Ayala subindo lá pro desvio Zanetti conseguiu escapar pela direita, vai no fundo, faz brigando o Heinz faz o um giro tenta o corte à frente do Adriano e acaba sofrendo a falta, nessa época ainda não existia aquela história da, da pandemia, autorizar uma quinta substituição, olha a sobra na entrada área ah, o tiro pro gol, Júlio César Finalização do Teves, aqui no Sport TV tem as quartas de final Brasil e Chile. Você vai curtir de novo com a emoção do Kleber Machado aqui na faixa especial do... seu Rapidinho, Luiz Fabiano, tenta arrancar do fabuloso, parte com a bola. Acho que seria muito bom para a Argentina poder ter ele e o D'Alessandro para tentar ganhar o jogo nos 90 minutos. E agora falta... Posa, atenção, Teves gira dentro da grande área, pintou a chance da Argentina, foi travado na bola, vem bem, Juan... Fica com ela, tenta girar, vai sobrar pro Felipe Bateu prensado Bloqueada do Gustavo Neri Ela rebate no Ayala Da Alessandro para cobrança Veio o levantamento aberto o Julio, o Gustavo Neri conseguiu o toque atrás Deves domina Tenta o do lançamento da bola de invocação E o final da Copa América Uma turma foi embora Esse daqui é um deles, ó, o Diego o Luiz interferiu na jogada Mas estava no banco Saiu do Stuttgart pro Schalke 04 O Dudu Cearense Vira do D'Alessandro que mete o um três dedos abrindo lá pela direita. Zanetti. Então lá vem a Argentina de novo. Arrancada do Teves. Faz o lançamento pro Sorin pela direita. Tenta o cruzamento. Aí o desvio esquisito. Luiz Fabiano vai brigar pela sobra. Chegou atropelando como um trator ali. O Luiz Fabiano na tromba de 193. E aí o Teves e o Maicon misturando o futebol e o UFC. Trocamento. Vem o desvio. Sorin disputa lá em cima. Renato falhou a chance do Delgado. Gol! Preferiu bater curto. Felipe, agora sim o lançamento, tentando se mandar pro ataque. Gustavo Neri, busca o lançamento, bola alçada. Leva na entrada da grande área, levantou pro Luiz Fabiano. Dividiu, na sombra sobra do Adriano! Gol! É, o Adriano vai lá e empata o jogo. Manchester United, 26 anos de idade na ocasião, pé esquerdo, né? Responsabilidade da cobrança do primeiro pênalti para o Brasil. Carreira de um jogador. O Brasil pela segunda vez consecutiva aí na Copa América. ou por um acerto do Brasil para conquistar o título da Copa América. Sorim, Sorim, Sorim. Ele contra o Abondancieri. que abre os braços? Diego, Diego, Diego. Torcedor do Flamengo fazendo essa, essa associação aqui no, no Twitter, na hashtag. Terceira cobrança para a Argentina. Kili Gonzalez. Gol! Agora é a vez do Edu. Parte para a bola, pé esquerdo. Gol, outro tá Alessandro na primeira cobrança para a Argentina carregando a esperança do torcedor brasileiro pé direito nela gol